Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste oitavo domingo do tempo comum, no Evangelho Jesus pergunta, pode um cego guiar outro cego? É evidente que não. Alguém para ser guia, primeiro precisa conhecer as suas cegueiras, as suas hipocrisias, as suas limitações, as suas fragilidades. Os grandes guias da humanidade foram pessoas humildes, sem a pretensão de ser guias. Mas eles foram guias porque foram profundamente humanas, apaixonadas pela humanidade, com uma profunda mística e uma espiritualidade foram guias não por aquilo que disseram, mas pelo seu jeito de ser e de se relacionar com os outros. Jesus foi um guia e fez as pessoas se apaixonarem pelo reino por causa da sua fidelidade ao Pai Nosso que está nos céus. Teve um apóstolo, o apóstolo Filipe, que se apaixonou tanto por aquilo pelo jeito de Jesus ser, que queria conhecer o Pai de Jesus. O maior desejo de Felipe foi ver o Pai, e ele revelou isto para Jesus. Jesus conseguiu atrair Felipe para este grande desejo de ver a Deus. São Francisco de Assis foi e continua sendo um guia da humanidade, porque também se apaixonou por Jesus Jesus ao ponto de abandonar toda a sua carreira de riqueza e de poder e fazer do Evangelho o seu maior tesouro. Jesus, o seu guia, o atraiu, atraiu o seu coração. E através de São Francisco, muitas pessoas foram atraídas para o Evangelho. Foram atraídas por Deus e guiadas para pastagens